E aí, povo da camicleta, que bom que estejam conosco neste vídeo no Lago Bom Sucesso, em Jataí, Goiás. Então, estamos aqui na primeira praia, esta que optamos em ficar, por quê? Porque há quiosques, há 12 quiosques, todos eles com tomada de luz, com energia, há banheiros também a estrutura, né? as salva-vidas e do outro lado fica o parque aquático que são as termas só que lá é pago a extensão de areia na praia é bem grande então é bem bom de fazer uma caminhada agora que já conhecemos a primeira praia Vamos lá para a segunda? Chegamos! Gente, mas onde está o Camicleta? Ô amor, tô aqui! Vem logo, meu velho! Sou eu, Orion. Tô chegando. Vem os trapos, veio correndo e tu veio só num pulo. Acho que é moleza, é? Tu vai ver só, tem que aprender essa façanha aí. Será que essa ponte é segura? Parece. Eu não acho. Esta é a segunda praia, onde há uma ilha, uma pequena ilha, quiosques, mas não há energia, e há, mas há banheiros. Agora vamos conhecer o local de embarque e desembarque. Cheguei correndo! Não precisava correr. Agora tu tem que me ensinar como fazer esse pulo, isso é muito legal. Vamos dar uma olhada com esse passarinho lá embaixo. Do outro lado do lago, a gente observa as termas Bom Sucesso. É para lá que iremos e apresentaremos em um dos nossos próximos vídeos. As águas termais das termas Bom Sucesso são águas naturais. essa piscina de água termal tem um bar que serve os banhistas dentro da água o acesso é para hóspedes e na modalidade de use existe também uma cachoeira muito linda dentro da área das termas apresentaremos em nosso próximo vídeo aqui é o local onde ficamos para as